Pessoal, beleza? aqui é Fernando Brazero e hoje vamos de Brawl Stars novamente já jogamos com a Rose e vamos ver quem sobrou já jogamos com a Shelly, com o Nita com o Coach, com o Bull, é o primo Barley, o pouco a Rosa o Rico e hoje é o Daryl Daryl deve ser o primo o primo rico do... do Rico, literalmente o primo rico do Rico beleza, já melhoramos o Daryl, vamos selecioná-lo oh, oh. vamos nos eventos aqui vai ser o é o pique gema que a gente vai né pique gema tradicional vamos ver que a gente tem de graça na loja vamos uma caixinha de graça olha ali rapaz, vamos pegar uma caixinha de graça moedinhas pontos de poder do o Primo pontos de poder do Daryl olha ali faltou pouco ainda pra, pra melhorar o Daryl vamos voltar aqui para o início e vamos jogar uma partida lembrando, vai ser a tentativa melhor de 5 então, se a gente conseguir um resultado acima de 3 já ah, é positivo. Para quem está ruim da matemática, eu já estou facilitando para vocês. Vamos ver como que é o sisteminha do Daryl. Eu e o coach, eu não sei como é que é. Ah, ele é, ele é tiro meio que espalhado, né? dá uns tiros meio shotgun, alguma coisa assim. Não é um tiro preciso como o coach que está aqui no meu time. Ah, ele dá um dashzinho também. Ih, rapaz, acho que não. Vai ser trabalhoso. Aí, levamos Vamos um. Vamos, time, vamos, time. Não peguei nada ainda. Aí, vem um dashzinho. vamos Ah, morri. Veio um coach e já me levou, rapaz. Coach adversário. A gente tem um pro nós também, tá? 4x3. Temos um Conte e um Mita no nosso time, vamos levar que ele é o Primo, NÃO RAPAZ, É BURRO! o Primo morrendo ali, deixou ele reviver, 6x3, 7x3, tá meu time não deixa pegar as duas, deixa eu pegar as duas é. Você foi, tá 5, 8... Deixa eu pegar uma poxa vida, deixa eu pegar uma poxa vida. Atira, meu seu primo, você... Seu... Atira, meu primo! Nossa, esse derro é muito ruim, cara. Putz gringa. Ah, tá. tá 11 a 3, vamos um atirar. Ele é muito ruim, eu não tô sabendo jogar ou as duas coisas. Vai, vai, tá trinha, pega tudo. Nossa senhora, vaza daí, cara. Nossa, ele deu um dashzinho, falcatru ali. Eita, pô, nossa, foi. Ah, 15x0. Volta, volta, volta, tem que entender. Volta, que isso aqui não Volta, mano. Vol Brincadeira é minha munição. Volta, time. Olha ali, rapaz, 19 a 0. Essa foi bonita. O craque foi o vendo pan. Se <risos> tá vendo depois, então tá beleza. Vamos lá, Daryl, na skin de barril. Duas pistolinhas. Tá, bora. Nós já temos uma vitória. Já não vamos ser a vergonha da profissão tão fácil. Vai ser de zero. A <risos> gente vai perder outras tá quatro. Vamos lá, Daryl se não pegarmos nenhum brawler novo, vamos testar o, a versão futebol que eu ainda não joguei, se pegar mais um brawler, vamos testando os brawler até encerrar todo mundo Ah meu Deus, eu não Ah! se esconde, fica me matando o tempo todo Olha lá, tá 3 a 0 vai lá Daryl caminha Esse dash dele é muito estranho Ele não vai pro lado certo, parece? Ah, se tem uma rosa Ah, se foi do Escovador Cara, a rosa foi a pessoa que mais gostei de jogar até agora Eita, pô, tô no meio do fogo aqui Eita, que minha vida Tem um conto escondido Eita, porra, alguém mata ele que ele tá morrendo. Aí, boa. Vai, time. Volta, boneco. Ah, tá então. Bom. bom que eu tô, tô saindo com um time bom, pelo menos. Ele leva essa rosa. Aí, boa. Cinco. Eita, já se foi do explorador, rapaz. Eita, malavia, vou perder! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Real, e companhia! Peguei as gemas! Eles estão com 9 gemas, não, deixa ele pegar as gemas! Leva essa rosa, ela é mais perigosa do time. Leva, leva, leva. Ai, não acredito que me estouraram. Ferrou-se, ferrou-se. Vai, time. Vai, que é 4-3. de, 10. E de a 0. Rapaz do céu, que vergonha. Meu bonequinho chegou a se esconder dentro do barril. Tá bom. Um um. um um, tipo, vamos lá. Isso aqui tá mais complicado. Bora jogar. Tem um. Um Brawl Pass aqui pra pegar, alguma coisa pra retirar, pelo que eu entendi. Tem alguma coisa? As missões, as recompensas. Olha aqui, rapaz, caixa grande. Temos ouro. Temos Shelly, temos Poco, e temos o Daryl. Será que eu já posso... Ah, vamos melhorar, porque esse Daryl aqui é triste, rapaz, é tristeza. Mas uma tristeza. Mais alguma coisa pra pegar? Não. Vamos nos Brawlers, vamos melhorar o nosso Daryl. Porque se não melhorar, ele vai ficar ruim, literalmente. Selecionado, e que gema? Bora! 1 um a 1. Um. Não podemos perder mais Ó, a cachorrada. Para vocês ouvir a cachorrada tretando na rua, espero que não. Eu fiquei, fiquei feio essa cachorrada latindo. Falta, falta verba para o estúdio, né? falta tempo para ter as coisas. Ai, volta, volta. Ah, matei, gente. Batei, não matei o primeiro ainda. Vem, Vita. Venita do adversário. Vou morrer, vou morrer. Olha, não tem um pra me ajudar, rapaz. Esse cara ficou lá embaixo. Tá com a caneta que ele me matou, viu? Lá tá quatro anos azul. Tá pra nós, tá pra nós ainda. Aí, já se foi mais um. Já se foi, já se foi, já se foi. Já, se foi. <risos> já fui pro saco? Ei meu Deus, vamos lá, time. tem que ficar de suporte. esse aqui não, Bem, não é tão confrontador que nem eu achei que era. Vai lá, time. Tá na mão de vocês. Aí, boa. Tem que ser unido, meu. Tem que ser unido. Aí, peguei um. Tô colaborando, peguei dois. Leva esse ao primo, leva esse ao primo. Pega o Sinita, pega o time. Aí, rapaz, todo mundo pegou pelo menos 4, né? Desce, desce. Boa, 2x1. Um. Duas vitórias, uma derrota. O Pablo Arecchi foi o craque da nossa partida. Valeu, estamos melhorando, estamos melhorando de nível, de classe, sei lá. Qual é aqui. Só é? sei que estamos ganhando, o importante é importante ganhar. Terceira partida. Duas vitórias uma derrota. Bora mais uma. Ter... Agora é a quarta partida. Vamos ver se a gente fecha três. Se garantimos a supremacia. <coughs> Ou se perdemos e fica tudo para a última rodada. Ih, rapaz, dois Daryls e um Bull. Time desequilibrado. Ah, fiquei preso. Ah! Ele dá um dashzinho fuleiro ali, e fica, fica ricochetando. Acerta a Shelly pra te matar, bicho blue! Por que, que não mira no bicho certo? Para de subir, rapaz. Vou Atirar na Shelly. Aí. Ah, que bicho nojento! Vai, Daryl Beleza, ainda estamos com. Praticamente todo, boa. Vai time, vai time. Vai time, volta time, volta, time. Vocês querem morrer tudo? Ah, mas é. É brabo. Vamos dizer Flórida time tretando rapaz, volta aqui time Parem de tretar em cima Matem essa Shelly, isso, boa Aí, tem sete. 7 Vem, time, vem, time. Vem, time. Aí. Vai vir, gema. Vai vir, gema. Boa, boa. Não, eles estão com 10. Eu achei que era a gente. Eita, pomba. Achei que tava bem. Eita, pomba. Fode, fode, fode, fode, <risos> fugir deu tempo rapaz O Daryl é mas deu pra fugir Estamos com 13 rapaz Bora aqui bora aqui Já ganhamos, já ganhamos Boa. 13 gemas Rapaz, que susto Eu contando buton... E a Sophie foi Poxa vida, eu ganhamos ali Nós já ganhamos a terceira partida Eu contando ali Que tava com 9 gemas O time já tava com 10 Mas conseguimos Deixa Pegar esses itenzinhos tudo, temos três vitórias e uma derrota, vamos para a quinta. Novo Brawler desbloqueado, não acredito. Quem que eu desbloqueei? Olha, foi só eu falar que não tinha. Caixa... Vai vir alguém na caixa? A gente libera, não sei como é que funciona esse esquema também. Temos moedinhas, pontos de poder do coach, pontos de poder da Shelly Beleza, tá. Isso aqui foi o que veio na caixa. Olha ali, rapaz, ganhamos uma nova. agora, já o que eu falei já era. Já não tem vole, futebol na próxima. Temos quem é essa aí? de nós como uma meu Deus, a Jesse. Bonitinha, lutadora, a arma de choque de just dispara esferas de energia que quicam entre os inimigos no super, ela invoca uma torreta fofa, mas com metralhadoras é ah, bacana Já temos então nossa próxima jogatina de Brawl Stars, então vamos finalizar aqui a nossa quinta partida com Daryl ah, cê... Ih rapaz, esses dois eu não conheço, dois pequenininhos, eu sou mais graudinho Vamos ver qual é que é desses Brawlers não sei se eles são de tiro, ó, oh, um parece que tem um foguetinho e o outro parece uma arminha de gelo, hum, bacana, interessante eu fico aqui, eles vão fazendo a limpa ah, o time tá bom, hein o time tá coeso eu, eu só não sei porque, porque que o cara tá morrendo e tá disparando moeda Volta, volta, tiro Meu tiro não volta! Nossa, esse meu timezinho é bom, hein? Aparentemente. Apesar de eu não ter gostado muito do, do derge a gente tá conseguindo uma pontuação interessante. Tudu, tudu, tudu, tudu. Ai, mais um tiro! Boa! Tem um dashzinho no primo. primo, ah, já estamos com 10, boa, agora vamos estar com 11, nós estamos com vamos ficar com 12 Agora eu vou tretar, cara. eu vou tratar com esses um desses loucos ah, não devia, é, ah, não devia ter tratado. <risos> <risos> não devia ter tratar e entreguei todas as fichas Volta, volta, eu tô aqui com zero, aí ah, é, rapaz, ferrou ah, eu fui brincar tudo, fui brincar, me que caras Pega esses caras, não, né? nós vamos perder, nós vamos perder, mata esses caras, não, né? perda perder! eu entreguei a vitória. <risos> Olha aí, fui brincar, viu? Bem feito, fui brincar com o meu primo, com o meu primo, não se brincar. Mas o Daryl foi bem aquilo que eu achei que pudesse ser. Ele é um bem meia boca, para menos. Mas ainda conseguimos 3 vitórias e duas derrotas, então saímos no lucro. Espero que vocês tenham curtido aqui nessa jogatina. Próxima Brawler será a Jessie. Então... Quem puder se inscrever no canal e deixar aquela força, eu agradeço. Vamos abrir umas caixinhas aqui. Só que falta aparecer mais um brawler novo. Vamos lá, pontos de poder do coach. <coughs> pontos de poder da Rosa, Rumorosa. Yeah. Favorito por enquanto. Barley. Quem mais? Quem mais? A Jessie já tem pontinha de poder? Já dá pra melhorar? Ah, já dá pra melhorar, beleza. A Jessie já vai com um aprimoramento. Mais da Shelley. Show de bola. Mais uma caixa grande. Vamos ver as caixas Brawlers. Moedinha. Mais da Jess, boa. Quanto mais da Jess, melhor. Que é a nossa próxima Ela já chega bombadona, nitrada. Show de bola, finalizamos. Tem mais alguma coisa para pegar? Tem mais alguma exclamação? Não? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido novamente. Aqui é o Daryl, esse robôzinho dentro do barril. Próximo é a Jesse, sua arma de choque e suas torretas. Muito obrigado pela atenção, se inscrevam no canal Brasileiro e até a próxima.